Eu sou o tô e estou mais um vídeo aqui no canal Roda a vinheta! Uh, you, you, you. Já vou pedindo de início Desculpem aí se minha voz ficar um pouquinho ruim Uma hora fica alta, outra baixa Porque assim, aqui em Goiânia tá chovendo muito não, né? Tá chovendo estilo Goiânia, quer dizer, chove, fica quente, minha garganta tá estourada. Mas enfim, semana passada eu fui no cinema e assisti Venom. Cara, depois desse filme eu comecei a me entender, eu comecei a me sentir uma pessoa normal. Eu descobri que, na verdade, não é que eu sou louca, não é que eu converso sozinha. É que tem existe um Venom dentro de mim, eu não sabia. E esse Venom não é tão evoluído quanto no filme, mas é um Venom. Aí eu comecei a pensar, velho, e se eu fosse um super-herói? Putz! Ia ser foda, ia ser demais Tipo, se eu fosse o flash Cara, eu atraso demais Principalmente se eu tiver um compromisso de manhã Aí que eu atraso, porque eu gosto de dormir eu acho que se eu fosse um animal, seria o um urso. E eu sendo flash, eu não teria mais esse problema. Eu não precisaria mais contar quantas horas, minutos, segundos eu teria pra dormir. Porque assim, você só sabe que você cresceu a partir do momento que você começa a contar. Você deita na cama e fica imaginando. Putz, se eu dormir agora, eu vou dormir 5 horas, 12 minutos e 36 segundos. Cara, não, eu poderia, tipo, eu tenho que estar no serviço 7 horas. Eu acordava 5 pra 7. Eu me arrumava chegava lá de boassa, assim, puf Melhor que seu Flash só se eu fosse o noturno do X-Men. Putz, velho. Eu ia me teleportar, velho. Que foda. Eu não precisaria nem acordar 5 minutos. Eu acordava no momento que tinha que chegar lá. Cara, minha vida ia ser tão boa. E eu nunca mais ia atrasar pra lugar nenhum. E eu poderia dormir muito. Tipo, muito. Outro super-herói que eu fiquei imaginando se eu fosse ia ser muito massa é o Hulk. Porque, assim, tem aqueles dias que a gente tá sete raiva, que você a gente não pode olhar pro lado Se a pessoa estiver olhando pra você Você acha que a pessoa tá, tá pensando algo de você Sem que a pessoa tá cagando pra ti Aí sempre tem aquela bendita daquela pessoa pra te perguntar Oh, e aí? Você tá bem? Se eu fosse o Hulk, eu simplesmente ia virar pra pessoa assim, ó Virava o Hulk Velho, ia ser top Eu não ia precisar falar mais nada pra pessoa, né? Tipo, eu só iria virar o Hulk pá. Pensando em pessoas chatas eu acho que todo mundo tem vontade de saber o que a pessoa pensa de você, né? Pelo menos comigo é assim, eu fico, tá, nossa, véio, será que fulano me acha chato, me acha legal? O que fulano pensa de mim? Eu tenho dessas paranoias. Tá, que se eu souber, também não, não interfere em nada, mas eu gosto de saber. Um super-herói que eu queria ser era o Homem-Formiga, no caso a Mulher-Formiga, né? Que aí eu ia ver, chegou uma pessoa, e ia pá, apertar um botão, encolhi e ficava só lá, ó super herói assim que eu ficaria muito apaixonada se eu for. Velho, você já imaginou a sua vida sem carregador de celular? Velho, você é o um super choque. Se o celular tá descarregando, você tss, dá uma carguinha lá, pronto, 100%. Ai, ah, eu acho que de todos super Choque seria o que eu mais queria ser. O celular é incrível. É incrível. Só fica no bendito do, do 15%. 15%. Cabe tirar a tomada 15%. Velho, eu não sei se eu já falei aqui no canal, eu acho que eu nunca falei, mas eu não sei nadar. Não, eu acho que eu já falei, não sei Eu só sei que eu não sei nadar E eu ia amar ser o um Aquaman, só pra quê? Pra saber nadar, porque é só pra isso que ele serve mesmo, né? Assim, saber nadar Ficar três horas de barra d'água e, e só Porque quando tá lá nos Vingadores Tudo acontece lá na Terra, né? E ele fica lá, tipo, e agora? Eu posso ajudar, fazer alguma coisa? Precisando de mim? Não, beleza, tô aqui para d'água Tá, se precisar de mim aqui, só chamar Mas seguindo a linha ali do Aquaman que fica mais ou menos, eu queria ser o Homem de Ferro. Nossa senhora, se eu fosse um Homem de Ferro, ia ser top demais, cara. Eu ia ser rica. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Cara, se eu fosse um super-herói, ia ser top demais, na moral. Aí depois vocês me perguntam, ah, mas você não falou nada em defender o mundo, em salvar o mundo. Por que você não vai salvar o mundo, Nath? Por quê? Por quê? eu queria ser um super-herói totalmente diferente, eu queria ser um super-herói pra mim, né, não pro mundo, porque, o que adianta? Você é um super-herói, você salva todo mundo, depois você sai correndo, parecendo que você é o bandido e ninguém sabe quem você é. Cara, se eu fosse um super-herói e ia salvar a vida de alguém, eu ia chegar assim, ó, oh, prazer, Nath Santos, agora você já pode vir aqui, me dar um abraço, me agradecer e pagar uma recompensa, porque, né... Difícil trabalho, é difícil Não é fácil salvar a vida de todo mundo Pelo menos reconhecimentozinho, né? Cara, capa, essas coisas de máscara Não, cara, que ó, só eu Eu, eu, ó, Nath Olha pra mim, decora meu rosto Eu te salvei, putz, merda Estraguei meu cabelo todo Eu te salvei, cara Agradeço, é o um mínimo Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que gostem, se inscreve no canal, deixa o like pra reforçar e ajudar a gente, porque o YouTube, né, <risos> bendito YouTube, ele só manda notificação pra se você dar um like, se você comentar, aí também ajuda bastante, sabe? E não se esquece de compartilhar esse, esse vídeo com seus amigos e falar, putz, cara, essa menina é doida, ou se não, fala, ó, oh, legal, queria ser o super choque, principalmente super choque, cara, acho que de todos eu queria ser o super choque. Sem celular não dá, não dá. Super choque seria putz, cara. Sem comentários, né? Então tá, tchau, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!